Qual o balanço que faz desta edição do arquivo.pt? É um balanço positivo, temos tido cada vez candidaturas com melhor qualidade, os candidatos em cada ano vão melhorando os seus trabalhos, portanto, mesmo quando não ganham num ano, melhoram os trabalhos e submetem, e, portanto, cada vez temos trabalhos melhores, portanto, estamos muito felizes, até porque os trabalhos candidatos são, muitas vezes, aplicações que outras pessoas utilizam para fazer novos trabalhos, portanto, estamos aqui a fazer crescer o valor do arquivo.pt. E quais são as novidades que pode já adiantar para a próxima edição? Bom, a principal novidade que nós tivemos este ano foi o lançamento do serviço de pesquisa de imagens, que é, que é, um, que é o maior do mundo, pesquisa de imagens arquivadas da web, e portanto nós temos também um, um API que permite pesquisar sobre esta informação, e a novidade que eu gostaria que houvesse para a próxima edição é que houvessem muitos trabalhos que utilizassem o nosso serviço de pesquisa de imagens.